Em toda essa era aqui, que inflação baixa, mas o preço alto sempre, né? O pessoal abaixa o preço no dia que o governo vai medir o índice de inflação. Abaixa o preço com o mercado fechado. E fora disso, eles aumentam, põem um preço exorbitante em tudo que não é contabilizado, né? Para não dar índice de inflação, que é uma palhaçada. O Brasil já está com uns 15%, 20% de inflação desde o começo do governo da Dilma. Há muito tempo atrás também, só que eles não medem, não divulgam, divulgam o que eles querem e o salário é achatado, né, os 200 dólares eternos que o brasileiro ganha de salário mínimo, equivalem a um poder de compra muito ínfimo, né, que obriga a pessoa a ter outras rendas, a trabalhar mais, entendeu?